Olá pessoal, sou a professora Célia Regina, estou candidata ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação na, na Regional Médio São Francisco, compondo a Chapa 2 Sintep Livre. Vim aqui me convidar para que você participe do lançamento da nossa chapa, né? Chapa 2 Sintep Livre, 27 de maio, às 19h, pelo canal do YouTube. Conto com você! Chapa 2, Sintep Livre.